Olá amigos, Sim. hoje vamos fazer a massa da pizza, Sim. não é? Sim. Para o nosso jantar. Então vamos começar. Vamos usar 25 gramas de fermento padeiro. Pateca. Aqui Kika abre. Vai, abre então. Enquanto a Kika abre, vamos adicionar uma colher de chá de açúcar. O gato como queijo O um gato como queijo? Sim Gostar? Mamãe, abre Cheira bem, não cheira? Cheira perfeito. Hum, cheira bem, hum. muito é hum. Vamos, Vamos absorver, Um bocadinho de água Aqui temos 300 ml para a receita toda. Oh, continua, continua que isso tem que se aproveitar tudo, senão vai faltar. Ah, Quis lavar as mãos. Queres lavar as mãos? Espera que a mãe tem que tirar o teu fermento da mão, mete aqui. Não, não faz isso, não faz isso, olha estás a fechar isso tudo. Ai, calma, mamãe. Espera vamos mexer ainda mais. Ainda vamos mexer mais. Agora vamos meter uma colher, mal depois a gente lave os pacotes. Uma colher de chá. Uma colher de sal. Que a gente depois volta se tudo. É. Assim. Olha a porcaria que a gente já fez, não foi? Está tudo nojentinho aqui. Ai, mexe, mexe, mexe. Cuidado, cuidado, que a gente não, não desperdiçou nada. É? Aqui temos 600 gramas de farinha de trigo. Vamos fazer. Um buraquinho no meio não, um buraquinho no meio filha e vamos adicionar este preparado que fizemos <risos> perdão 3 colheres de sopa de azeite hoje ninguém lava as mãos, não, não. é? Três colheres de azeite. 3, uma uma 2, colheres de sopa. Uma sopa. Duas. Três. Boa. E agora a restante água que vamos pondo aos pouquinhos. E agora vamos mexendo, está bem? Vamos mexendo. Vamos, se não arrastei a é água e chica, chica, chica. Hum. Ai, mais um. É? Mais um. Mais o quê? Já voou mais um? Ai, vamos amassar. Amassar muito, não é? É que vai brilhar. É. Ai. Ai. Ai. Olha, sai, sai, tira as mãozinhas agora. Espera, ainda não acabamos. Uau. Vamos amassar a massa muito bem e ela vai ficar a repousar durante duas horas e meia, tá bem? Aí ah, a gente vai ficar aqui a amassar a massa e entretanto podem fazer um like e subscrever a nossa página. Olha, ela já desprende das mãos, já está boa para ir fermentar durante duas horas. Vou passar por aqui dentro. Ah, está a novar, olha! Olha está a novar. Olha a novar. Olá, amigos! Agora vamos fazer o molho de tomate para a pizza. Vamos fazer o um molho de tomate caseiro, não é? Que a Francisca vai ensinar. Vamos meter uma cebola picada e dois dentes de alho. De alho. Está aqui. Olha. Isso é o louro. É o louro para aí, mas não é Tá que é Vamos pôr um pouco de azeite. que Até cobrir o fundo, não é Francisco? Olha, não é pequenino vai bueno. Aí uma folha de louro que que Kika vai tirar? Não sai. Vamos colocar 400 gramas de tomate fresco. Uma colher de chá de açúcar, que é para tirar a acidez do tomate, não é Kika? Três colheres de sopa de tomate, não é? De sopa. sal, não é, que é para Sim. temperar. Pimenta. O pimenta vai fazer, Eu fazer os olhos. Vai fazer um... os dois nos olhos e então. tal. Orégãos. Não é muito bom, cheiro cheira. Não queres? Os orégãos são muito bons. Olha cheira, Cheiro cheira. Queria cheirar? Olha os oréguas, vamos pôr! Não mete olho! Não mete os olhos? Não. E umas folhinhas de... O é, é. Que isso? Manjericão! Manjericão! Umas folhinhas! Vamos fazer aqui umas filhinhas. Tu estás ranhosa hoje? Não estás? Ai, coitadinho. Agora vamos mexer tudo! E vamos levar ao fogão. Ao fogão. Sim. Eu não põe brilhantes. Não põe brilhantes, pois. Isso não leva brilhantes. Não tem, hum, é brilhante. já chega. Hum. Está a molho de tomate, não é? Hum, já chega. O que é que estás a Hum, é muito bom! Não é? Hum. Papá, quer ser isso? Papá, quer provar? Não! não, não. não pai não gosta de tomate? É. Não, mãe, quer provar? Ah, papá, mais! Hum. Mais? Mais? Não, mãe. you A nossa massa já levou. Oh. Olha tão giro, olha fofa. Olha, olha Kika, olha. Partiu. Partiu, nome de Lucas. Olha a nossa massa tão fofa. Agora vamos estender a massa. Oh. Vou arranjar. Vou arranjar. Ai ai ai ai ai ai. Ah pois é, ai ai ai ai. Vamos meter um pouquinho de azeite. É para a massa não pegar. É isso que vai mexer. Ah, espalha o azeite. Eu vou comer azeite. Vais comer é azeite? Sim. É. Mas olha Tenji. Vais comer é azeite. É. Ai, que nojo. <risos> Não, não quero mais. Tá, vamos continuar. Não. Vamos meter a massa agora. Chama mãe meter a massa. É? Já está, olha a, massa, a massa. Não, não, não, o que estás a fazer? Já chega. Tá, mãe? Você uma redonda? Não! Redonda? Não! O pai está a dar a dica para a gente fazer a redonda, mas ainda não vamos fazer a redonda, não é? O pai dá tá a redonda, redonda, redonda, redonda, redonda, redonda, Oi, o meu irmão! Agora com um garfinho. garfinho. Não dá fazer buraco, tá bem? Não, não é. Sempre. Assim, Só assim. Que é para a massa cozer melhor. Eu sempre quero fazer melhor. Não é? Já chega, já chega. Kika, estás a dar cá do, do, do tabuleiro. Olha o nosso molho de tomate. Uau! Ai. Ai. Hum. Hum. Hum. Hum. Olha. o nosso molho de tomate que fizemos. Uma colher para ti, uma colher para mim. Agora é para mim, né? Sim. Vais para este. Pai, mais tomate ou não está é bom? Não, mais, mete mais tomate. Mais tomate. O pai gosta de tomates. Papai gosta de tomates. Já chega? Acho que já chega. Acho que está chega. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Papá! O está? Papá! Agora vamos meter quietinho para a pizza. Um bocadinho para a pesa. Aqui está bom. Ah, um. Ai, vamos lá para o cabelo. Para a tica. Aqui. Não, tens de mexer assim. Desfaz, desfaz o queijinho. Olha, o que é que eu vou fazer o aqui? Assim. E assim tem muito teu Dá a Kika, dá a Kika! Vais meter tudo agora, não queres meter por cima depois? Não! Vá, agora vamos meter cebola a bolsa. Vai, Kika, mete cebola a bolsa. Temos pimentos com muitas cores. Ah, não, papá, foi! Não, e assim? Não, não, assim não. não. Isso aí. Não, não é uma é história. Porque eu gosto de cebola gosto de cebola? Olha, bacon Bacon Muitos pimentos Ninguém viu? pegando os pimentos, cuidado para não cair Cogumelos Cogumelos o o o o o o o frango o o frango de o o o o pimentas as pimentas? É que eu gosto de tudo, menos do bolo de nanás. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ah! É que eu gosto de nanás. Ah! Tá, tá. tá. Aqui Não cai. Não cai? É. Não dá-te para queijo. Vamos meter mais um bocadinho de queijo. Para o queijo. Ok. Vamos meter mais um bocadinho de queijo. Uhum. Mais um queijo. Vá, vá, mete o queijo que a vou buscar a mandeir e a campanha assim. Yeah, the wear Bye-bye. Para não ficarem queimadinhos. queimadinhas Agora, forno Não forno Ou oh, não? Faça os oréglos Faça os oréglos Mãe, bota os oréglos Fica o quê? Bota os oréglos Oréglos Puxa Não puxa, é assim, ó oh. Agora vamos meter no forno? Sim. Sim? Ai, aqui ficou Aqui ficou E agora, depende do forno, vamos deixar cozer, está bem? Sim. Olá, amigos. Voltamos. A nossa pizza já está pronta, Sim. não é? Sim. Para a gente jantar. Quente. Bem, agora a família vai jantar. Está bem? Muito bem. Vá, obrigada por ter assistido. Não se esqueça de meter um like. Agora vamos jantar. Tchau!